Agora vamos para o bloco das perguntas práticas né? e aí eu vou, vou tentar ser sucinto aqui como tentei ser sucinto também no bloco das perguntas teóricas. Como orar quando você não consegue ter dois segundos de foco? Incrível! É incrível! Bom, existem duas, eu vou, vou primeiro dizer que há, uma te, há técnicas de concentração, né? há técnicas de concentração e meditação que podem te ajudar, é, pode te ajudar muito, há muitos vídeos em ensinando a controlar a aceleração mental, aquela coisa toda. Há, há, há vídeos né, de gente que, a gente que a gente pode até olhar com certo receio. Há vídeos de gente que a gente pode olhar com certo receio. Mas a Bíblia sempre diz, olha tudo e retém o que é bom. Não vai comprando tudo, né? nem tudo, nem, nem, nem dos crentes tudo é verdade. Aliás, nem aquilo que eu tô falando, que se deve comprar como 100%. Constata primeiro aí, faz a sua crítica, examina ver se eu tô falando alguma coisa que não besteira e tome suas decisões. Mas ah, falando de forma muito prática, é, é preciso entender que é o seguinte, ninguém Ninguém quer você relaxado. Este mundo que nós vivemos não quer você em silêncio. Silêncio é algo que foi abominado, é algo que foi excluído. O silêncio foi algo excluído. Não pode ter mais silêncio, você não pode estar em silêncio. Ah, imagina só, vou falar um negócio aqui, falo entre adultos. Então, por favor, entenda da melhor forma possível. Antigamente, o melhor companheiro do, do, da sua ida ao banheiro era um livro. Agora, com um sinal de wi-fi, é o celular você quase sai de lá arrastado porque as pernas estão formigando você está com a perna toda cheia de formigando você nem consegue ficar em pé você pensa vai aparecendo um, um João bobo quando levanta porque você ficou lá horas e horas e horas e horas não não é não não não somos mais nós não estamos mais vivendo sobre a na liberdade do silêncio quando eu me mudei para a cidade onde eu vivo agora eu estava morando em São Paulo, eu morava perto de uma estação de trem. E metrô e perto de uma estação Na estação de ônibus Então, às quatro horas da manhã às quatro, quatro horas da manhã era fatal Às quatro horas da manhã, começava o movimento é, Dos ônibus e a cineta, tal, Tanto do trem, o trilho Passava muito perto da minha casa Quando eu me mudei para cá, uma coisa que me incomodou Foi o silêncio Eu ouvi um cachorro latindo, agora não, escuto cachorro latindo Aqui na porta da minha casa, mas lá onde eu morava Antes, eu ouvi o um cachorro latindo Bem longe, um silêncio Dava assim, a madrugada dá um silêncio você não ouvia nada nada nada nada nada nada nada foi estranho para minhas primeiras semanas o silêncio não me deixava dormir Eu precisava do barulho Manter a concentração não é uma tarefa fácil porque ninguém quer você concentrado. Mas todo mundo está tentando roubar a sua atenção. As notificações do celular são uma forma diabólica de arrancar a sua atenção. Então, as notificações estão ali. Ó, oh, oh, eu tô aqui, ó, oh, oh, eu tô aqui, ó, oh, oh, eu cheguei, ó, oh, oh, tem notícia, ó, oh, oh, tem. Quer dizer, pra quê, né? As notificações. As notificações no celular estão todas desativadas. Só tem uma notificação ativada que é da escola das crianças. Mas nenhuma. Ah, todo mundo quer a sua atenção. Você entra no Facebook. O Mark Zuckerberg não quer que você saia, você entra no YouTube o YouTube não quer que você saia. O, o quem está produzindo conteúdo não quer que você desligue o vídeo. Se, a, até a coitada da velha da televisão, né, que quase ninguém mais está assistindo, ela não quer que você perca deixe de dar atenção para ela, por isso que ela está ela tá se reinventando. Então todos querem a sua atenção, então não é fácil dizer não para essas coisas que estão tentando tirar a sua atenção, então tem exercício para isso, exercícios de respiração, exercícios de meditação, e eu indico você procurar isso, agora não, não acredite que, que ah não é fácil, não é fácil, não é fácil mesmo. Eu gostaria de dividir com você tudo o que tenho aprendido do Senhor ao longo dos meus anos de atuação como pastor e professor.